Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A nossa música hoje tem o título Cedim. Cedim de cedo, né? De, de manhãzinha. Né? E essa música é baseada num poema de um grande amigo, do grande poeta Manu Calmeida, da cidade de Juazeiro da Bahia, meu conterrâneo, que nós tivemos o privilégio de conhecê-lo. É, hoje ele já mora na pátria espiritual. Com certeza está intuindo muitos artistas a, e muitos poetas a receberem as mensagens dele. Pois bem, ele me presenteou com o um livro que tem o título Além do Amor. E nós estudamos bastante esse livro, vendo as poesias maravilhosas, tentando colocar melodias em algumas é, mensagens, nós conseguimos colocar assim, com a autorização dele, e tem uma mensagem muito interessante, que é essa mensagem Cedim, que eu me lembrei nesses dias, né porque nós estamos no mês de outubro, mês das crianças aqui no nosso querido Brasil, e essa essa mensagem ela é bem singela, né ela é bem infantil, característica dos grandes poetas que escrevem de acordo com o que ele tem dentro do coração. E Manuca tinha essa infantilidade, tinha essa ternura, tinha esse, esse carinho dentro dele para com todos, para com todas as pessoas. E o que, que diz esse poema? Né? Diz assim, No meu jardim tem borboletas, hoje amarela, amanhã de outra cor. No meu jardim tem passarim tem papagaio, tem besorim que persegue o beija-flor. Tem sombra boa que acomoda o meu amor. Tem formiguinhas tem tartaruga, cachorro latino quando chega a gente. É tão lindinho acordar com os passarinhos logo de manhã. Olha que beleza, né que ternura que eu falei para vocês, que, que traz essa infantilidade de que tinha dentro do Manuca, mas com toda a singeleza. E mais tarde, né numa volta, ele já tinha desencarnado, nós fomos fazer uma visita a casa do Manuca, por convite da Lua Almeida, sua esposa, e nós tivemos o privilégio de saber aonde que ele se inspirou para fazer essa, essa mensagem, né? para fazer esse poema. Foi exatamente no Quintal do Poeta, que é o um quintal da casa do Manuca Almeida, lá em Juazeiro, que tem todas essas coisas, tem formiguinha, tem tartaruga, tem cachorro latindo, tem sombra boa, que é bem arborizado. E ali... Ele fez muitos encontros com grandes artistas, com os artistas da região, dando oportunidade, né, divulgando todo aquele trabalho de poesias, de música, porque ele é um grande compositor também, Manu Calmeida. Só para vocês lembrarem, ele é o um autor, entre tantas melodias do Esperando na Janela, que ficou, foi um sucesso no Brasil todo, que ele ganhou o prêmio, o Gremlin latino-americano, por essa música. Então, ele reunia as pessoas ali no quintal do poeta, e eu tive o privilégio de conhecer, e me afirmou mais ainda para me colocar melodia, que aí já veio a minha intuição, né? a intuição de falar, você gostou tanto do poema, vamos fazer uma música, né? que eu considero essa música, em homenagem às crianças, e em homenagem à criança que tinha dentro do meu querido Manu Calmeida. Vamos cantar para vocês a música Cedinho. Papagaio, tem besorim No meu jardim Tem papagaio Tem besorim Que persegue o beija-flor No meu jardim Tem papagaio Tem besurinho Que persegue o beija-flor No meu jardim Tem sombra-bu Logo no meu jardim, é tão lindinha, cuida com os passarinhos Logo cedi, no meu jardim, é tão lindinha, acorda com os passarinhos Oh, oh. Tem papagaio, tem besuri Jardim é tão tá lindinho acordar com os passarinhos. Logo segui no meu jardim. É tão lindinho acordar com os passarinhos, é a natureza que o poeta sempre se utiliza para fazer os seus poemas, para fazer as suas composições maravilhosas como o Manuca tem. Se vocês desejarem conhecer um pouco mais do Manuca, né, ele, ele está na internet, é claro, né, muitas reportagens, muitas coisas interessantes, basta escrever lá Manuca Almeida, o poeta Manuca Almeida, que vocês vão conhecer bastante desse grande poeta do Brasil, que eu digo para vocês, Sou feliz por ter conhecido e preservar prezado da amizade dele, mesmo que por pouco tempo. Mas quando eu conheci, já foi como se fosse reencontrar um irmão, e era ele isso também que ele dizia que tinha, que sentia em relação a mim. Meus irmãos, essa música então, pelo Manuca, eu não tenho dúvida nenhuma que foi inspiração, e ele era um médium natural, tantas músicas maravilhosas que ele recebe. E também, no meu caso, foi a intuição, né? foi a espiritualidade se aproximar também e me intuir a fazer a melodia auxiliada pelos, por esses nossos irmãos artistas também que nos acompanham. Tenho certeza que as crianças vão gostar bastante. Feliz Dia das Crianças para todos, feliz mês das crianças, que é esse mês de outubro. De outubro. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.